Olá é, pessoal, tudo bem? É, eu vou iniciar.. É, eu trabalhei hoje pela, pela tarde e. caraca agora que eu tô vendo! Eu tô parecendo o, cu, o Cururinho lá do. Lá do. Do <risos> Dragon Ball Z. Isso aqui, cara, sabe o que? Essas duas marcas? Eu comprei uma máscara nova de CEPAP, lá do CEPAP, lá do meu problema de apneia do solo essa máscara estava apertando pra caraca aqui minha testa e olha só o que tá rolando olha essa coisa feia que ficou é né é a vida mas enfim eu tô feliz assim porque eu, pra mim o carnaval começou hoje eu trabalhei hoje na terça e só vou voltar a trabalhar daqui a 15 daqui a 15 dias na terça então eu resolvi alocar eu vou é, fazia a minha primeira maratona literária. Acho que vou passar a fazer isso sempre no, no carnaval. Né? É, e baixei, baixei os PDFs de vários livros que eu queria conhecer e nunca parei para ler. Né? É, por exemplo, 1984, é, Modernidade Líquida, Amor Líquido, é, O Alcorão, por exemplo. <risos> eu acho que não vou ler o Alcoólicos todos, não. Mas vou dar uma lida só pra conhecer. É, tem o Tem o Lobo da Steppe. Hum, qual mais? Não tô, <coughs> não tô lembrado. Tem um sobre, sobre política. Hum, tem outro que eu baixei só de Zoa mesmo. Que é a Odisseia e Lida. Mas também acho que não vou ler tudo, não, porque é grande pra caraca. Mas, enfim, comecei a ler hoje. A, a modernidade líquida do Bauman e caraca pô, muito muito maneira as coisas que ele fala assim, eu achava que essa essa essa imagem que ele fala de de líquido era uma coisa é, é, é uma coisa muito mais forte eu não sabia o que que é uma é uma coisa muito mais poderosa assim a imagem que ele passa ele explica bem o livro o que, que é isso ah. <coughs> Não sei, estou gostando pra caramba, ele tá, ele tá tentando ele tá tentando refutar com esse livro a obra do Foucault, de certa forma, ele tá tentando fazer um, um pós-microfísica do poder, e porra, esse é um livro que eu acho que eu vou botar, eu tô maluco assim, se vocês quiserem me citar algum livro para ler, vai botando na lista que se der na telha eu pego e leio, vamos ver <risos> se é possível. Como eu, não faço, como eu não faço leitura dinâmica, como muitos canais literários por aí, ninguém fala isso, mas a verdade é essa, o geral faz leitura dinâmica e lê li, livro pra caraca por causa disso. Né? Eu sou pra caraca, leio, releio, volto, paro pra ver televisão, ver, ver jornal pelo menos, e é isso. Caraca, tô, tô cheio de olheira também, pô, tô acabadão, cara, como é que pode? 30 anos e a gente fica assim, né? Mas... Ah, estou tô nadando de manhãzinha, então acho que eu consigo. Acho que eu consigo fazer tudo isso durante esses 15 dias alocados. Valeu gente, fique com Deus e é isso aí.